Oi gente, que saudade! Tudo bem com vocês? Então, eu fiquei um pouco sumida porque eu não queria fazer vídeos clichês de final de ano. Você sabe como é, né? Eu reservei esses dias para a minha família, para curtir as festas. E eu espero que você tenha feito a mesma coisa e curtido bastante o Natal e o Ano Novo. E eu sei que você curtiu bastante o vídeo que eu falei dos looks para se utilizar no Ano Novo. Bem, gente, chegou o um novo ano e o nosso desejo é fazer tudo diferente do ano anterior. Seja como uma dieta, fazendo passeios em locais diferentes, conhecendo gente nova ou até mesmo mudar o visual. Eu, Mariane, e você vamos conversar sobre corte de cabelo repicado, que temos muita dúvida na hora de escolher um, não é verdade? Bem, sem mais blá blá blá, nosso assunto de hoje será corte de cabelo desfiado. Vem logo, vinheta! Vinheta! cabelo desfiado é o corte mais preferido entre as mulheres. Eu tenho muita vontade de fazer, mas sabe como é que é o marido, né? Ele não permite. Da mesma maneira que eu não permito ele cortar o cabelo dele. Eu sei que você tá doida pra mudar, então se inspire aqui comigo nos cortes que eu vou te mostrar. Vamos ao corte de cabelo com o ar despojado. Não é à toa que muita de nós mulheres temos o desejo de ter esse cabelo, pois ele dá uma aparência mais leve e mais fresca aos dias quentes. Além de deixar a mulher com um aspecto de menina, sabe? Agora esse outro é o desfiado em camadas. Ele deixa a mulher super charmosa. Esse corte tem como objetivo deixar o cabelo mais volumoso, como o da foto ao lado. Ele combina com mulheres que desejam inovar de uma forma bem mais discreta. Porém, sem deixar de lado os elogios. Prefere um corte repicado mais curto? Que tal esse aqui? O corte de cabelo repicado bem curto serve para deixar a mulher com um toque bem mais juvenil. Há quem diga que cortou o cabelo no modelo Chanel para se sentir bem alta e poderosa, como a Coco Chanel. Olha, e que mulher poderosa. Fazia tempo que eu não falava dela nos meus vídeos. Que tal o cabelo repicado com franja? Desfie tudo! Bem, há quem goste. Principalmente porque a franja fica meio pontiaguda. Para quem não deixa de lado a franja, esse corte de cabelo combina super com essa mulher. Ela deixa o cabelo natural e a franja sobressai discretamente. Deixando a mulher com a cara de muito mais nova. Eu tenho vontade de fazer franja também. Mas eu não quero ter cara de mais nova do que eu já aparento ter. Senão, eu nem entro mais no cinema. <risos> Afinal, qual é a mulher que não deseja parecer bem mais jovem? Corte número 5 é o corte que deixa o seu cabelo com um balanço bem natural. Pois ele tira os frizz, um segredo. E ele vai deixar o seu cabelo arrumado o dia inteiro. Ótima para aquelas mulheres que desejam cabelo com mais volume e um toque de dar inveja a qualquer estação do ano. O sexto é o meu favorito. É aquele cabelo longo, mais repicado. Bem, vou te mostrar. O cabelo longo desfiado fica bem em qualquer rosto e em qualquer ocasião. Seja para as mulheres mais jovens ou as mais maduras. Ele possui camadas que deixam o cabelo bem mais solto E a mulher chama atenção por onde ela passa Último cabelo, que é o meu segredo Vamos à leveza das camadas? Bem, para aquela mulher que deseja se sentir leve e incrível Há mulheres que preferem corte de cabelo na altura certa Esse é essencial para elas Ele é para mulheres criativas e fortes Sem se preocupar com o que os outros vão falar ou pensar sobre ela eu sei que muitas de vocês ficaram com dúvida de qual corte de cabelo usar nesse ano que começa. E eu estou aqui para te ajudar nessa tarefa, como eu disse no início do vídeo. Se você é essa mulher que ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários, pois a nossa conversa ainda não acabou. É com muito prazer que eu vou te ajudar no novo estilo dos seus cabelos. Compartilhe com suas amigas, elas vão se sentir amadas e cuidadas na hora que você compartilhar com elas. Eu garanto! Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. E um feliz ano novo pra você! Até mais! Ai, eu tava cheia de saudade disso.